A batalha vai morrer. A batalha vai rolar, não tem bom de correr. Deixa porrada comer. Deixa a porrada comer. A batalha vai rolar, não tem bom de correr. Deixa a porrada comer. Deixa a porrada comer. Conheço o um cara que é da noite da madrugada, mas não porque você vê de pijama pra batalha É isso que não é porque a noite foi a rima do jornal Mas independente dessa construção Porque eu chego aqui nesse movimento Se a rima do jornal compartilhamos os pensamentos Enquanto você, eu acho que é descartável Atacar você nem vai ser algo que viar hora da noite madrugada vai rimar com o Tavim Ninguém gritou, Falando sozinho, aê, você entende? Eu mando dos racionais. E cada verso eu vou chegando, mano, manda mais. Eu faço uma rima, ele fala, aê, o Tavim. Tá Pô, oh, essa é boa, foi mais dessa pra mim. Mas a minha não tem como você fumar e ingerir. Vai ter que. Mano, pra chegar aqui no meu fim ha, Xijão, falando sozinho Rima boa agora eu chego pra me mostrar É vocês não é racional Vai tomar um pau, se vocês é bom Qual mentira, eu vou acreditar Então vou calminho agora nesse ninho Cê sabe porque agora mano Você se fudeu, então melhor Você chegar calminho, fica me subestimando Nas últimas cinco, sabe, cê perdeu Nas últimas cinco eu perdi Pode pá, mas independente nas últimas cinco eu perdi mas pelo que eu me recordo das últimas sete ganhei aí meu mano então vai assim manda essa rima aqui ah não você nunca ganhou nenhuma de mim aí e qual mentira você vai acreditar que isso é bom que você vai passar ou que você vai ganhar qual mentira que eu vou acreditar eu vou falar esse cara tentou fazer rima mano eu vou postar qual mentira eu vou acreditar isso incendeia que você não é o um mascote da aldeia é o mascote da aldeia, mas com certeza, mano, essa rima ignore. Da hora tá vim, que eu nunca ganhei de você. Só de pirraça eu vou postar minha folhinha no story. Aê, meu mano, eu chego eu vou no caminho. Cê sabe que aqui eu mando. Esse é Zé Povinho, cê é Zé Povinho e sempre enrola. Eu sou mascote, hoje se apanha pro canarinho pistola. Canarinho pistola, o cara tentou fazer rima, mano, cê não desenrola Sabe por que aqui não deixo pra depois, suas rima é em 18, aqui é 22 22, sou vacilão, aqui tá o um azulão, desse lado amarelão Entende, mano, que aqui você tá perdido, sua rima é 22 Agora o sentido, eu senti, falo que a rima é 22 e agora aqui eu não pauro Pau no cu do 22 e pau no cu do Bolsonaro Cês sabem, é o verso que eu faço bem Tá se contradizendo, né? rapê, manda além Pau no cu do 22, aqui agora eu mando bem Pau no cu do Bolsonaro e do Tavim também Vai se fuder pra lá, você não mandou nada Pode encerrar o beat, eu encerrei sua jornada Ei.